Fala galera, eu sou a Daís e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, estou aqui hoje trabalhando, estou no escritório e eu tava pensando, eu tive uma excelente ideia do que? De trollar o Tiagão. Tô até gravando com o celular aqui, ó. Desculpa se eu, a, o áudio ou a imagem não tá tão boa, tá? Não sou acostumada a gravar sozinha assim e ainda mais trollagem, né? E com o celular ainda. O que, que eu pensei, não sei se vai dar certo, mas eu pensei em mandar uma foto para ele de um buquê, falando que eu recebi, falando ah, muito obrigado, amor, é lindo e tal, e ele vai falar, oxe, eu não mandei buquê, e daí ele não sei qual vai ser a reação dele, entendeu? Eu peguei uma foto, fiz uma montagem mais ou menos como se fosse um cenário aqui do escritório. Não sei se ele vai cair porque ficou muito mal feita a montagem, mas eu não sei fazer, né? Peguei uma foto da internet de um buquê e coloquei numa foto que eu tirei aqui em cima da mesa do escritório. Então vou mandar essa foto pra ele ver que o ambiente é, é realmente aqui do escritório. Aí eu vou mandar uma mensagem pra ele e falar assim, ai amor, que lindo, muito obrigado. Aí vamos ver o que, que ele vai falar. Gente, eu acho que vai dar merda isso. Eu acho que ele vai ficar puto da cara. Eu acho que ele vai ficar louco comigo. O que, que vocês acham? Vou tentar colocar a tela do meu celular aqui pra gravar. E vou mandando as mensagens pra ele. Pessoal do céu, eu tô passando mal, vocês pedem muito pra mim fazer trollagem com ele, mas eu não sei fazer Eu sou muito ruim de negócio de trollagem, gente Espero que pelo menos essa dê certo Não sei se ele vai cair, mas espero que sim é, Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like Se vocês quiserem que eu trago mais trollagem, comenta aí Que eu tento trazer mais trollagem, mas não sei se eu vou conseguir Vamos pra lá, vou posicionar esse celular aqui e vou pegar o meu pra começar a gravar a mensagem. Bom, gente, já posicionei vocês aqui. Ai, já entrei na conversa dele. Vou tentar colocar essa tela aqui pra gravar. Deixa eu ver onde que vai. Acho que tá gravando. E vou começar a mandar mensagem aqui. Vou já mandar a foto já. Já vou escrever Nossa, amor Amei. Que lindas Olha como que ficou a montagem, gente Ficou muito mal feita Ele não tá online Eu tô passando mal Vou colocar Você Ah, ele tá online Você você colocou até chocolate Tá muito romântico Tá muito romântico <risos> O dele não aparece, ele tá digitando Ai, Jesus Tô passando mal, tô passando mal Thaís, tá... uh, uh, uh, uh. Quem... <risos> Quem te mandou isso? Ué? Você? Você falar Tá escrito na cartinha do seu amor Eu não <risos> Ele vai me matar. Eu não... Jesus amado. A Thaís tá louca. Ele tá ditando. Gente, ele deve tá estar puto da cara. Pode devolver. Devolver? O rapaz. Veio aqui, perguntou, perguntou se eu era a Thaís e deixou. Não foi você? Nossa, que cara de pau, né? <risos> a gente vai matar. Não, Thaís? Ele não me chama de Thaís, ele deve ter possesso de raiva. Eu tô tá chorando. O que eu falo? Nossa. Eu falei, então quem foi? Então quem foi? Foi você, sim. Eu vou falar, foi você, sim. Para de graça. São lindas. Gente, ele vai ficar louco. Será que tá gravando a tela? Acho que tá. Mano. Ele tá mandando um áudio. Ele tá mandando um áudio. Jesus amado, vai me dar um ataque. Ele vai me matar. Tam. Tá aí, seguinte. Pode ter uma vista aí. Se você puder, você pra casa. Vai ter <risos> briga, mano. Tá aí, seguinte, pode devolver isso daí Se você trazer isso aqui pra casa Vai ter briga, mano Eu não quero nem saber Devolve isso daí e boa Ele <risos> mandou eu devolvo, Eu tô chorando eu tô aguentando Como que eu vou devolver? Como que eu Vou devolver? Devolver? Se é para mim Se é pra mim o rapaz o entregador, o entregador O entregador Falou meu nome Gente ele... ele falou que não é pra me levar pra casa Ai, eu tô passando mal Ai, meu Jesus Ai, ai, ai Gente, ele não é romântico, ele não manda essas coisas assim, ele morre de vergonha de, de demonstrar o sentimento dele Ele não tá online mais Já tá quase na hora de mim sair pra almoço, ó, 10 eu saio 11h30 Gente, ele não tá mais online, Gente, será que ele tá bravo? Como que, será que ele caiu no negócio da foto, gente? Olha só, ficou muito mal feita essa montagem ó oh, As mesas, as cadeiras, as coisas e o computador é daqui do escritório Então o que, que eu pensei? Se eu mandar uma foto de outra mesa, ele vai ver que não é daqui Aí eu peguei a foto do escritório que eu tirei e coloquei esse buquê Mas ficou muito artificial e tá online Tá gravando áudio Jesus amado Põe a mão Você deve ser um áudio de 13 horas. Ai, meu coração. Como que te mandaram é. um negócio escrito cartinha do seu amor, isso? Você tá louca? Eu nem saí de casa. Pode jogar fora, então. Se não quer devolver, joga fora. Não é nem pra, pra guardar isso aí, não, mano. Não é nem pra guardar, não. Mais tarde eu vou ir na loja. Se tiver aí, eu vou queimar isso aí. <risos> Eu vou saber quem que foi, filho Não quero nem saber Ué, a pessoa sabe que nós tá junto Já faz mal tempo e ficamos fazendo essas palhaçadas. Ai Meu Deus Ai, Ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai Eu tô passando mal Ele falou Que vai vir aqui no escritório e vai jogar fora Não vai jogar fora, não é bonito O que, que eu falo? Eu vou falar assim Ué, agora já ganhei Já ganhei Não vou jogar fora Não vou jogar fora Tão lindos Já comi Até Dois chocolates porque vem chocolate, ó. Esses negocinhos aqui amarelinho, ó. É, é chocolate. Ferreiro rocher, pelo jeito. Caraca, ele deve estar tá puto, puto. E não responde. Aí eu fico bravo. É que ele tá editando o vídeo. Gente, eu achei que ele não ia cair na trollagem, porque a foto ficou muito mal feita. Dá pra ver que é um buquê colocado na foto. Não responde. Gente, me deixa ideia. A gente começa a fazer trollagem. Sim, é gostoso. Me deixa ideias aí no comentário de qual tipo de trollagem que eu posso fazer com ele. Vai, Fih. Cadê você? C? Ah, ele entrou. Tá online. Deixa eu pegar esse negócio aqui. assim. só beleza bom pessoal daqui a pouquinho eu já vou sair pra almoçar então mesmo se ele mandar alguma coisa agora eu não vou responder mais que ele já mandou beleza que ele deve estar puto, puto, puto da cara eu vou esperar mais uns 10 minutinhos vou sair um pouquinho mais cedo hoje chegando lá em casa eu tento filmar a cara dele não sei se vai dar certo Gente, acabei de chegar aqui no estacionamento de casa Vou tentar deixar o celular escondido para ele não ver que eu tô filmando para ele não desconfiar Vamos lá Não. Você tá falando aquele jeito comigo? Por quê? Não, Hã? Eu falei normal. Ah, você falou normal. Eu ganhei um negócio bonito e você falou para mim jogar fora. Fiz Hã? Não, ué. Por que, que você fez aquilo? É porque. Você tá me Você só pode? Tá ali, do... tá ali dentro do carro. Você conversou e conversou. Eu vou falar com você, irmão. Você pega lá pra mim? Ô, sossegado, não pode te aquecer que eu faço. Pode fazer de você pra mim. É. Não, Thaís, eu não vou falar com você, mano. Se ferrar, você é muito. Ferdinando, Thaís. Você busca ela dentro do carro aí? Coitado. Eu deixei o um bombom pra você e pro Caio. Vai lá, pega ela aqui. Eu não sei, tava tá escrito assim, do seu amor. Você pode já pegar, mano? Pega lá pra comer um bombonzinho. Tem, eu vou meter fogo, filho. que vai ter fogo, Tiago? Caramba, aí, eu ganhei. Por que o meu ali você não ficou assim? Que eu te dei. Porque é é. o seu veio bombom. Ah. Mas o seu eu tô cuidando que você me deu, tá? Tá né? cuidando morrendo tudo. Você quer que eu faça o que? Ele morre quando sai da, da terra? Tá, deixa eu trabalhar aqui no esquema por isso. Vou perder paciência com isso. ser busca lá então Não. para tomar uma Não. Por favor. Não. Tiago, eu comi dois. Tem três Não. lá ainda. Come tudo. Não, você tem que comer junto. É trollagem. <risos> <risos> é trollagem, né, neném. Trolayee! Chefe, ó. Você achou que era verdade? Você encontrou um bagulho daqui pra fazer isso aí? Você achou que era verdade? Ah, tá, me irrita não. É zoeira ou não? É. Você tá lá fui ferrada, mano. A zoeira é. Só o cartãozinho que eu sei quem mandou. Quem? Quem? Posso falar? Você vai dormir pra fora de casa? <risos> ah, <risos> você... é zoeira, Tiaguinho. Ai, Tiaginho, você ficou com o ciúminho, Tiago. Ficou nada. com o ciúminho, não, não Robertinho. Ei, Tiago, Roberto. Que... Meu tá na sexta-feira, rapaz. Ah, sai fora. <risos> Será que deu certo a trollagem? Você tá lascado. Você comprou um bagulho só pra fazer isso aí? Não, não comprei. Eu fiz uma ótima montagem. Como você não desconfiou que era montagem? Montagem do quê? Cara, aquilo, eu tirei a foto do escritório, porque eu sabia que você não ia reconhecer o lugar. Hum. Peguei a foto de um buquê da internet e coloquei lá. Sério? Você vai conferir mesmo se é? Abre aí. Você achou mesmo, Thiago? Nossa... Deixa eu ver... Ficou boa a montagem, não ficou? Muito mal feito, ainda Ué? nem percebi... Nossa, mano... E você... Você não percebeu Nossa. na hora? Eu também achei mal feito na hora. Que bosta, velho... E eu caí nisso aqui? Eu achei que você não ia acreditar por causa não, da mão. Mal... Não, eu fiquei olhando, eu vi isso aqui... O que, que você pensou na hora? Assim, ó, quando você vê pequeno, parece, ó... Você nem abriu a foto? Não, abri, mas eu abri só assim e já tirei. O que você achou na hora? Sei lá, achei que era. Um... Sei lá, sei é com gracinha aí pra rua. Oh, Tiago, <risos> Tiago! Você tá ferrada, mano. O pessoal pediu pra fazer trollagem com você, é Tiago, ah, mas tá. eu não sou muito boa na trollagem. O que você achou da trollagem? Ah, uma bosta! Porra! Mas você cê, caiu! Sexta-feira me irritando, velho. Eu, eu nasci. Mas você caiu. Quando você solta esse vídeo, pessoal? Eu vou soltar esse vídeo? É. Eu sendo trollado? Sim, acho que na segunda-feira, hein? Isso é muito sacana. <risos> pessoal, e foi isso. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se deu certo essa trollagem. Acho que deu. Deu, Thiago? Você caiu? A cara dele, de malvado. Se vocês quiserem mais trollagem, deixa aí nos comentários. Ou manda lá no meu direct do Instagram. É nóis, falou e fui!